E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exercícios a respeito da função linear, ou seja, a função do primeiro grau. E para isso, nós temos o seguinte. Quando Quinn voltou de férias, ele ligou o aquecedor de sua casa. Ele ajustou a temperatura o mais alto possível. Que representa a temperatura da casa de Quinn em graus Celsius, depois de t minutos. Ou seja, nós temos que Q é igual a 15 mais 0,4t. Qual era a temperatura quando Quinn voltou das férias? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder essas perguntas. Bem, aqui você pode confundir, de repente, essa temperatura aqui com esse t aqui mais o T são os minutos. A temperatura, nesse caso aqui, é representada pela letra Q. Ou seja, esse Q aqui é a temperatura. E qual foi a temperatura quando Quinn voltou das férias? Essa temperatura aconteceu quando o tempo era igual a zero. Ou seja, o que queremos saber aqui é qual é a temperatura Q quando passados zero minutos. Se nós substituirmos esse t igual a zero nessa equação, nós vamos ter que q é igual a 15 mais 0,4 vezes o zero, que é o t, e 0,4 vezes zero dá zero, isso aqui vai sumir. Portanto, o q é igual a 15 graus Celsius. A segunda pergunta que nós temos aqui é Quanto a temperatura aumenta por minuto? Bem, se colocarmos a equação aqui na ordem correta, nós vamos ter que q é igual a 0,4t mais 15. E claro, eu só coloquei dessa forma para ficar igual ao que nós já estávamos fazendo, que y é igual a mx mais b. E observe que quando esse termo aqui vale zero, ou seja, o t vale zero, nós vamos ter somente o B, que é o que chamamos de intercepto Y. E quando queremos saber quanto a temperatura aumenta por minuto, nós temos que olhar para esse número aqui, que está multiplicando o T. Ele é a taxa de variação, a inclinação da reta. Ele diz quanto a temperatura aumenta a cada minuto, ou seja, a cada minuto, nós vamos ter uma mudança de 0,4 na temperatura. Você pode até acompanhar essa mudança, essa variação, criando uma tabela aqui. Vamos colocar aqui na nossa tabela o tempo em minutos e, desse lado, a temperatura Q. Quando colocamos o tempo igual a zero, nós temos uma temperatura de 15 graus Celsius. E quando colocamos o tempo igual a 1 minuto, o que acontece com a temperatura? Veja, nós vamos ter 0,4 vezes 1, que vai dar 0,4, e somamos isso com 15, ficando com 15,4. Ou seja, a cada 1 um minuto, nós vamos ter um acréscimo de 0,4 graus Celsius na temperatura. Então, esse 0,4 é a nossa taxa de variação, o que significa que, se aumentarmos mais 1 um minuto, ficando com 2 minutos, nós vamos ter um aumento de 0,4 graus Celsius na temperatura, ficando com 15,8 graus Celsius. Por fim, nós temos o seguinte, quanto a temperatura aumentará, sequim deixar o aquecedor ligado por 20 minutos. Aqui, você tem que ter muito cuidado. Não está sendo perguntado qual é a temperatura após 20 minutos. O que queremos saber aqui é quanto a temperatura aumentará se Quinn deixar o aquecedor ligado por 20 minutos. Se nós quiséssemos saber qual é a temperatura depois de 20 minutos, nós pegaríamos Q igual a 15 mais 0,4 vezes 20. 0,4 vezes 20 dá 8, e com mais 15 dá 23. Mas não é isso que nós queremos saber. O que queremos saber é quanto a temperatura aumentará. E por onde começamos? Bem, começamos pensando que a temperatura iniciou-se em 15 graus Celsius e, depois de 20 minutos, foi para 23 graus Celsius. Quanto a temperatura aumentou? Aumentou 8 graus Celsius, ou seja, a resposta para essa pergunta é 8 graus Celsius. Uma outra maneira de pensar nisso é você ignorar esse 15 aqui e pensar somente no aumento olhando essa parte. 0,4 vezes 20 é 8. E esse foi o aumento. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!